E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo para o canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, eu vou trazer um vídeo aqui mostrando 5 servidores da versão antiga. Se você quiser jogar, link está na descrição. E está aparecendo quantos clientes que tem de servidores. Eu não vou estar tá mostrando o nome de servidores aqui, mas se você quiser entrar, aí mano. Tudo na descrição, link por link. Primeiro servidor, é o que 5.9. E o segundo servidor, 6.9, pvp, de servidores, e o terceiro servidor é da versão 5.5. O quarto servidor é da versão 5.5 também, mas esse é desde 2013 que ele tá online. Em breve vai ter um servidor da versão 5.5 em pvp também, vai ser versão só de pvp, entendeu? Mas se você quiser jogar, vou deixar o link na descrição você entra, ó. Pessoal, a sua conta. Se você quiser que eu grave na segunda dia tem que desses aí, mano, eu vou explicar uma forma de você entrar nesse é, nesse link. Vai ter de desativar seu a, ah, tipo assim, se você tiver com com um pouquinho. Se você tiver de block, você vai ter que ver desativar seu adblock, O bloqueador -broque, um de anúncio, vai ter de desativar ele ou desativar que ver é desativar ele, mas se tiver aparecendo que é vírus, mano, não é vírus, galera. Isso aí porque, tipo assim, aparece anúncio, mano, de tudo que tem jeito. uma forma de você me ajudar e eu te ajudar também, porque eu tô trazendo servidor novo e também da versão antiga. Se você curte um servidor de versão antiga, é tudo um servidor assim que eu posso gravar. Vai dependendo da quantidade de likes que bater aqui, eu vejo que tem muita gente pedindo. 80% aqui do meu público não é inscrito no meu canal, então se você tá assistindo esse vídeo, por favor, se inscreve no canal, assim eu posso trazer mais servidores. Tem uns servidores de espanhol aí que tá avançando? Eu posso trazer pra vocês, vai depender de quem deixar o like aí, como que vai ser, quer ver? A ah, vontade de vocês aí no like, a gente tiver muito like, comentário, falando, ou oh, grava lá, mano. Se tiver um servidor novo aí que você quer que eu grava, pai? vai lá no meu Facebook, vai no meu Instagram. Eu posso gravar, entendeu? É bem simples mesmo. mas O servidor tá tudo embaixo aí, ó. Se... Assim, última aí que é o quinto tá offline porque ele vai ser lançado em breve e como eu tô trazendo um vídeo aqui para vocês você vai querer entrar direto no servidor que vai mostrar os 5 servidores mas você vai ter que esperar 5 segundos clicar não no um robô meu um anúncio e pular o um anúncio lá e cair aqui no dd tank daí você escolhe um servidor para você jogar entendeu você coloca aqui nos comentários qual servidor que você vai jogar me saber para poder ver Vai muito se muitos comentários no mesmo servidor, eu vou lá e gravo. Naquele servidor que tem muitos comentários, entendeu? Muito joinha. Então, vamos fazer essa forma aí. Se você quiser virar membro pra poder... Servidores exclusivos, servidores que eu posso não mostrar aqui em vídeo. Quem gosta de divulgar assim só pros membros. é membro, velho. R$8,00. Não custa muita coisa, não. Bem baratinho. Tem umas novidades lá com pros membros. Só quem é membro, tá ligado? Se você quiser virar e ajudar o canal, é isso aí, mano. Me segue no Instagram, porque eu tô postando muita coisa lá no Facebook também. Tudo aí na descrição, cara. Faz esse favor aí pra nós. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo aqui. É um vídeo bem rápido. Eu queria mostrar pra vocês os servidores. E o próximo vídeo... Vou dar até um spoiler aqui. Mas se mostrar minhas contas, nem todos os servidores que eu já criei... É, eu vou mostrar minhas, con é, minhas contas, galera. Nem todos os servidores que eu já criei. Já joguei aqui no canal, beleza? Eu vou mostrar uma por uma. Vou fazer... Vou ter de baixar vídeo por vídeo, vou mostrar pra vocês as contas aqui que, que ver, Ficaram forte, outras que ficaram fracas. Vai ser um vídeo bem legal. Espero que vocês apoiem. Então deixa o likezão aí. Apoie o para poder fazer mais videozinho pra vocês aí. Muito obrigado por quem assistiu. Se for novo, como eu disse, se inscreve, ativa o sininho de notificação. É chato pedir isso, mas se inscreve, ativa o sininho de notificação. Deixa o like, é muito importante para divulgar o vídeo e me ajudar a comprar um E virou membro para ajudar a comprar uma cesta básica. Oh. Não é brincadeira, mas vira a minha vez se puder. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou.